Estamos escutando aí? Tá. Sim, tamo tá tá mesmo. Que isso, que então. estrutura, hein, velho? Aí não precisa tipo, de vocês se preocuparem oh! muito com oh! oh! o. Oh! Cê é louco, sente, sente que eu gravei, ó. Toma. E não é muito alto, dá pra conversar e ouvir a música. Nossa, que da hora, né? mano. Caraca! Vai, Kim, brasa, Kim, brasa, Kim, brasa, Kim. Brazo Kim. Toma sí"! Cara, tá muito massa essa boate, tá? Bladista. Eu tô pronto já. Falou pra ti. Ó, ó. Ah, já encontramos o DJ, né? É, já, já. Já, já, já, já é. encontramos, já. o DJ.